A primeira pergunta é, os sintomas do, de mosaico podem possuir semelhança com alguns sintomas de deficiências nutricionais? Se sim, quais? Sim, é, como eu mostrei aí para vocês, é, na realidade pode sim. Aliás, o mosaico em si, não não, não, não se assemelha, porque o mosaico, como eu falei, ele tem aquela característica, né? Tanto a deficiência causada por um fator abiótico, é, como mosaico, eles têm uma similaridade quando se refere à despigmentação. Isso pode ocorrer a similaridade, mas a gente tem que ter em mente que o mosaico, além das, da despigmentação, ele causa as alterações, alterações na topografia da folha. Né? A folha ela fica com ondulações, né, que não tem o um formato definido dessas ondulações, depende de planta para planta. Tá? Às vezes uma planta você encontra um tipo de ondulação, outro você encontra uma ondulação mais abrangente, então não tem um formato definido, mas ele causa essa alteração. Causa também o encarquilhamento né, da folha, coisa que é, normalmente esses, esses três tipos de sintomas: despigmentação, encarquilhamento e alteração do formato da folha. Né, e alteração no limbo foliar da folha, isso não acontece. Né, quando o sintoma é causado por um fator abiótico. Os fatores abióticos eles podem causar é, encarquilhamento? Alguns talvez até possam, só que não essas três, esses três sintomas ao mesmo tempo. Comum, típico de mosaico. Lembrando também que o mosaico é, nem sempre acontece só em folhas mais velhas. Eles podem também... É comum às vezes acontecer em, nas folhas bem jovens então eu sempre costumo falar que a gente tem que muitas vezes chega no, no plantio de mandioca e se você observar só a planta ali por fora por longe nem sempre é possível você perceber a ocorrência do mosaico e às vezes está acontecendo então você realmente tem que verificar a parte da gema central ali em volta dela porque muitas vezes o sintoma está começando a expressar ali nas folhas jovens, né? Então, é, não, não dá para você confundir realmente o mosaico com... o mosaico comum com uma, uma deficiência causada por um fator abiótico. Beleza, próxima pergunta. É, Cláudio, que produtos usamos na limpeza das ferramentas? Produtos acessíveis e de baixo custo ao produtor. Tudo de bom, né? Todo mundo quer, né? Um produto acessível e que seja de baixo custo. Bom e barato, como dizer, né? o um ditado. Sim, você pode ir... Essa pergunta ela é muito importante. Por quê? Porque é algo que a gente tem no nosso dia a dia. A gente convive demais com isso. Nós temos muitos problemas com pequenos produtores que utilizam ferramentas do vizinho. Né? às vezes aluga um trator, por exemplo, quando é um produtor maior, ou pega ferramentas mesmo, então a gente deve ter esse cuidado, jamais a gente deve pegar essa ferramenta sem antes fazer uma higienização, então o que a gente recomenda, o produto mais acessível para nós é o hipoclorito de sódio, tá? onde é que eu posso conseguir? Na própria água sanitária que a gente compra no mercado, você pode utilizar aquela água sanitária assim Hipoclorito de, que tem hipoclorito de sódio, tem um percentual de hipoclorito de sódio, você pode utilizar ela é, em diferentes concentrações aí que você pode utilizar, depende da quantidade do material que você for usar, mas o hipoclorito de sódio, é, água sanitária, ela tem um bom efeito. Aí o que, que você vai fazer? Chegou com a ferramenta, digamos que você ah, cole, é, pediu emprestado aí algumas enxadas, enxadeco na hora, às vezes o pessoal usa para arrancar a mandioca, não sei, ou vai fazer uma poda, pega uma, uma tesoura de poda, um facão, uma faca, não sei. Dependendo do tipo de ferramenta. Então, você vai fazer, vai, você vai lavar essas ferramentas com água normal antes, né? Para retirar ali todo o excesso de solo, porque às vezes vem com excesso de solo, né? Nesse material, principalmente aquelas que são usadas no solo. Vem com excesso de solo, você retira aquele excesso de solo e depois você emerge, né? É, faz a imersão desse material dentro de um, de um vasilhame contendo lá a água sanitária com água normal. Né? Ah, precisa colocar água sanitária? Não, você coloca aí uns, uns é, talvez 20%, né? 30%, já é o suficiente. Né? Você deixa ali por um tempo, por 5 minutos. Né? Quanto, quanto mais água sanitária você colocar, é, menos tempo você precisa desejar, né? É, é um binômio aí: tempo é fator do hipoclorito. Se você colocar menos água sanitária, você deixa o produto ali por mais tempo. Professor, e se for um trator, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer uma limpeza nos pneus? Infelizmente, você vai ter que fazer. Principalmente o trator, o trator ele carreia muito solo, ele vem trazendo muito solo ali no pneu, principalmente em época chuvosa, impregna ali muito solo. Então, se na, naquela região em que o, o trator estava sendo utilizado, não sei se será mandioca, mas se for mandioca, na né, região próxima, então, ou que não seja, mas que tenha também doenças de solo, ele vai trazer aquele solo contaminado para a sua área. Né? Digamos, você vai fazer uma limpeza antes de fazer o plantio, né? se for uma área grande, então você vai ter realmente que fazer a lavagem desses pneus, tá bom? Tanto com, principalmente, com a água antes e depois, se possível, com a água sanitária, você vai ter um pouco mais de trabalho, mas você vai ter aí uma probabilidade bem menor de você estar levando para a sua área que você tanto investiu uma doença que se vai te dar muita dor de cabeça, principalmente no bolso. Ok? Ok. É, o Dorival Araújo perguntou, quais as culturas em rotação mais eficazes no controle dessas doenças? Olha, Dorival, você fez uma pergunta difícil, viu? <risos> Porque, assim, se utiliza como... A... O ideal é utilizar uma graminha, né? O pessoal utiliza muito milho, né? Em consórcio aqui na nossa região se utiliza muito milho, né? Em outras regiões eu eu sinceramente eu desconheço que tipo de culturas eles utilizam mais, mas aqui a gente utiliza muito milho. Mas na realidade a cultura em si é, que você vai consorciar com a soja, ela não teria a cultura em si tanto efeito na na questão do manejo da doença, mas é o fato de você consorciar é a técnica em si que vai fazer a diferença. Por quê? Porque se você coloca uma cultura ali, é, linha sim, linha não, né? ou uma planta sim, uma planta não, né? de mandioca, você está ali dificultando né? a disseminação de doenças, seja qual for a cultura. Né? É claro que você não vai utilizar uma cultura que ela, de repente, ela ocorre uma doença nela que ocorre na mandioca, porque você pode estar tendo está criando um problema ao invés de resolver um problema, tá bom? Então, é necessário é, você fazer esse consórcio, por quê? Principalmente as viroses, nós, nós falamos aí do mosaico, mosaico comum. O mosaico comum, ele é transmitido mecanicamente. Então, o fato de uma... se uma folha estiver contaminada com mosaico, um exemplo aqui para vocês, uma folha que está contaminada com mosaico, se o próprio vento, essa, essa planta contaminada, as folhas dela começarem a tocar na folha que está próxima a ela, na planta que está próxima a ela, esse toque das folhas repetidas vezes, ele causa o quê? Microferimentos. Gente, esses microferimentos são suficientes para o vírus passar. Então, numa situação dessa de mosaico, um consórcio resolveria o problema, hein? ok? Ok. Ok. É, após a detecção dessas doenças, elas não podem ser usadas como matrizes, mas podem servir como alimentação para os animais sem que cause danos à saúde dos mesmos? Sim, sim, pode ser utilizado sim. Agora, claro, no caso das podridões radiculares, é, não teria como, né? Porque, principalmente, a podridão mole, que é inviabiliza é, totalmente a... a o consumo daquilo ali, mesmo por animais, que fica um fedor desagradável. Na podridão seca, você pode retirar ali as partes que estão apodrecidas, né? É... Então, para o consumo humano, você viria. Agora, não recomendo para ração, você às vezes colocar... Perdão, para o consumo humano não. Para o consumo animal, poderia sim utilizar, né? Agora, se você for fazer ração para deixar aquele material... É, digamos secar o material deixar misturar com outros com outro tipo de, de ingrediente, eu não recomendaria né porque como é causada por uma as podridões são causadas por bactérias né pode acontecer de vir surgir um odor desagradável ali e talvez inviabilizar é, o consumo daquele daqueles ingredientes ali para o consumo animal a gente deve ter cuidado com é, hoje em dia é algo que está muito em foco, nessa né, questão de, de você utilizar muitas vezes é, material de, de quinta categoria para alimentar animais, né eu diria que não é recomendado, não se faz isso, né? Mas se você tiver essa situação na sua área, né? Você tem muitos animais e tem plantas que estão comprometidas com a doença, tem uma produção de mandioca e aquelas plantas estão com podridão seca, né? No caso, uma virose também, né? Você poderia utilizar. A gente é, acha que o ideal é que é, esses animais sejam alimentados realmente com material de boa qualidade, né? O grande risco que tem hoje, não com relação a doenças da mandioca, né, mas é, nós temos problemas hoje com é, patógenos que produzem micotoxinas. né? Esses patógenos que produzem micotoxinas, que seria é mais em grãos, tá? não é em mandioca. Aí sim, não de forma alguma a gente recomendaria utilizar grãos é, que estivessem contaminados com fungos que produzem micotoxina para utilização em razão, jamais, tá? Nesse caso aqui da virose, se a planta está com virose, se quiser utilizar a, a raiz dela, né, a macaxeira, para alimentação de animais, se ela estiver em bom estado ali, pode ser utilizado sim, ok? Ok, não tivemos mais perguntas, então eu queria agradecer, Cláudio, tem, a gente teve vários elogios também, é, para sua palestra, e a gente vai encerrar por aqui, então, tivemos as nossas três palestras, é, lembrando que aqui na descrição do vídeo tem a questão da, da lista de presença e das apresentações também que foram utilizadas, a gente quer agradecer muito os palestrantes que disponibilizaram um tempinho para estar aqui com a gente, e todo o pessoal que está assistindo também, que mandou pergunta e o pessoal da Embrapa também, que está cuidando aí da transmissão e também foi essencial. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado a todos. Obrigado.